A pouquinho mais abraços pra você no intervalo. Vamos dar uma geral aqui no nosso chat. Um bom público aqui no Clube Olímpico. É vinho, ameaçou. Roldão Neto, rolou. É vinho pro meio, faz a gola. Oh, Jay Futsal, é do jeito Futsal Canta alto Torcedor Guerreiro A torcida vai fazendo um verdadeiro bombando aqui do Clube Olímpico Getúlio, bateu no peito no chão Bola perigosa, tem que marcar agora Só fica na frente do ele aí, Tocha Isso, isso a Bola vem do outro lado Vai lá, Neto, na marcação aí O Perak, tentou a jogada, bola perigosa Ai, gol Aí é gol do Palotina, gol com camisa número 14, deixa eu ver lá, é o Sineu. Tocha, é viu? pra fazer ele, vai colocar no gol, defendeu Getúlio, defendeu o goleiro, quase de novo. Bola do outro lado, perigosa, tocha só na bola, só na bola, só na bola. Vamos lá roubar, vai fazer, vai dentro, vai dentro, tocha, tocha, tocha. Direto Gol de Tocha Gol com o Carlos para tirar essa bola Peraque na batida Carlos No gol Vai autorizar a arbitragem É tiro livre pro Palotina Faltando 1 e 38 Lacar de 2 Grêmio 1 Palotina Peraque Vamos lá Carlos Bateu, bateu... DEFENDEU, CARLOS! deu SÃO CARLOS, É O NOME DELE! Cabeça, tá sem goleiro, vai lá, Evinho! Tocha, tá sem goleiro, Tocha, vai bater! do Galão, é gol do Galão, é gol do Grêmio Desportes Esportes Maringá, isso é Grêmio, isso é futsal, tocha deles! Neto, tá sem goleiro, vai fazer mais um tocha, faz mais um tocha, nove segundos, tocha! Galão do Norte Tocha deles, Tocha gol Quatro Termina O jogo Termina o jogo Grêmio Nas quartas De final vem aí Grêmio E Santa Helena. Nas quartas Festa do Torcedor Guerreiro!